Olá, gente, passando aqui para apresentar para vocês a Bíblia de Toda Mulher, o um projeto que Lisa e eu pudemos ter o privilégio de contribuirmos como mãe e filha foi realmente tão especial. Sabe quando você tá lendo a Palavra de Deus e você queria ter uma outra perspectiva? Alguém ali também comentando das impressões que teve sobre o texto? É basicamente isso que o projeto nos oferece e vai muito além de nós porque são mulheres ao redor do Brasil que tem... São mais de 50 mulheres, é, né? De verdade. Deus, mulheres que Não só sabe. no Brasil, né? A gente tava comentando também uhum. que carregam algo muito especial da parte de Deus que a gente tem certeza que vai abençoar muito a sua vida. Tem as capas super bonitas, que mulheres gostam dos detalhes, então a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês. Várias cores. Eu amo, particularmente, eu amo o recadinho que tem aqui, uma história que continua em você. Porque fala sobre a gente, né? E tem eu tô segurando a, a, a minha preferida. Bom, essa é a minha mesma. Eu deixei até algumas observações aqui de coisas que eu achei super interessante. Ela tem um plano de leitura anual. Que você pode estar fazendo e fazendo as suas anotações. Ela tem um espaço também em branco para você fazer suas notas, teu desenhos, como você gosta e também tem né, os comentários então de mais de 50 autoras e tem abençoado muito o meu coração. Realmente tem feito muita diferença poder perceber como Deus se revela de uma forma tão distinta para cada uma de nós. Então como é que a gente faz para adquirir? Tá facinho, é só você passar lá no loja.orvalho.com e escolher qual é a sua preferida. Deus abençoe!